Ah, bom dia Boston, bom dia Massachusetts Todo mundo bem, tranquilos, dentro do possível Vamos iniciar agora mais um programa falando de marketing Com o professor Rogério Tobias Então eu vou estar com vocês aqui nos próximos minutos, né, na próxima uma hora a gente falar de marketing, falar de tudo que tem a ver aí com a melhoria da sua empresa Com a capacitação, uma melhor capacitação da sua equipe de vendas as melhores estratégias de marketing. E vamos falar também hoje sobre um assunto muito importante, que o pessoal tem me cobrado muito, que é o chamado marketing pessoal. A importância de você, cada um de nós, de você praticar o marketing pessoal. É um conjunto de fatores que tornam a sua imagem mais positiva perante o seu grupo ali de relacionamento, principalmente no seu grupo de relacionamento profissional É importante em todos os aspectos, mas vamos falar direcionando aí para o seu marketing pessoal no mundo profissional. Sejam bem-vindos, estamos juntos aí. O horário mudou, né? Nós agora aqui aí em Boston são 11 horas e aqui no Brasil, que na semana passada era uma, né? Agora são meio-dia e um aqui no Brasil, né? O horário aí de Boston é, mudou né? em função aí do do horário de verão, essa coisa toda. E nós vamos conversar hoje sobre alguns temas muito importantes. Como eu já disse, vamos falar sobre o, o marketing pessoal, vamos falar sobre negociação. Vamos falar sobre negociação, a importância que você tem é, e sua equipe de profissionais, principalmente o pessoal de vendas, da direção também, a importância de saber negociar Quais são os passos fundamentais para essa negociação? Vamos falar também sobre é, algumas questões voltadas aí para a tecnologia que você precisa ter é, para entender o porquê que os seus clientes compram de você e por que eles não compram. A gente tem que procurar fazer um trabalho em que a gente entenda se os clientes compram, por que compram. O que compram naquela quantidade, naquela qualidade? E por que, que muitos clientes não compram? Por que, que eles compravam antes e não estão comprando agora? Então esse é um assunto que nós vamos abordar aqui no programa Falando de Marketing. Vamos, estar, é, vamos é, bater esse papo aqui, eu conto com vocês, estamos juntos aí. E vai ser muito bacana a gente poder bater este papo aí. Nós estamos muito bem, estamos juntos aí. Deixa eu colocar aqui os comentários de vocês, para que a gente possa... É, estar juntos aí. É, eu queria, antes de qualquer coisa, indicar um livro que eu ainda estou lendo, um livro que já estava atrás dele aí há quase um ano, ele já tem nos Estados Unidos, eu falei dele na semana passada, que é o livro 5, Marketing 5.0 do grande mestre do marketing, o Philip Kotler. É, é impressionante, né? Nós temos o Marketing 1.0, o Marketing 2.0, 3.0, algum tempo atrás saiu 4.0 e já saiu, até foi a pedido dos grandes é, homens de marketing do mundo, ao, ao professor Filipe Kotler, e ele então escreveu, junto com mais dois professores, é, o livro Marketing 5.0, que já fala do marketing em relação a essa realidade da pandemia. Então é, vale a pena você dar um pulinho aí, né? E, e solicitar aí pela, pelas pelo, pelos meios digitais para que entreguem para você o livro agora o pessoal aí do do meio digital está entregando cada vez mais rápido né então provavelmente se você pedir você vai ter o livro aí com com poucos dias na sua mão é, esse livro só está por enquanto em inglês então eu até tendo, uma, tem que que ler devagar né porque meu inglês não tem não é lá grandes não, não é lá grandes coisas e mas eu já li alguns capítulos e já estou impressionado, estou assim, ansioso para continuar essa leitura e já fazer um programa futuro é, falando das principais ideias do professor Philip Kotler sobre essa questão desse novo marketing, do chamado Marketing 5.0, o marketing da humanidade, da humanização das pessoas. Muito já é, é, em, em função desse momento dos últimos um ano, um ano e meio, né, dos últimos tempos que nós estamos passando, em que a gente vai reconhecendo cada vez mais, pessoal, a importância do ser humano, né, a importância da, do, da, de entrar, do marketing entrar na, na mente das pessoas, entender os, mais profundamente do que sempre foi a, a importância do sentimento das pessoas, o que, que as pessoas pensam, quais características, quais expectativas essas pessoas têm. E o marketing tem agora essa função, né? Já há muito tempo teve, mas agora não, nunca foi tão importante que a gente entenda quase que individualmente ah, os desejos, as necessidades dos nossos clientes. Então essa é uma questão importante que a gente vai trabalhar aí nessa, nesse programa de hoje. Eu quero começar falando... É, da qualidade do campeão, da, da qualidade do, do, do pessoal de vendas, do vendedor que é campeão. Como é que funciona isso? Né? Quem são esses, uh, esses vendedores e o que, que você pode fazer para ajudá-los a ter essas características? Eu vou falar aqui é, 13 características fundamentais que você precisa ter para ser um grande vendedor, para ser um grande empresário também, com certeza isso serve. Porque eu tenho achado o seguinte, o grande empresário, ele precisa é, também estar ali na linha de frente, batendo papo com o seu consumidor, etc. O primeiro deles é o seguinte, o profissional de vendas, ele precisa ser aquele que busca oportunidade. Então, eu tenho visto muita gente parado com a mão uh, no bolso, encostado na porta, esperando o cliente chegar. Eu tenho visto muitas... Uh, vendedores que vendem para empresa, empresa, né, B2B, né, é, business to business, empresa vendendo para empresa, em que o pessoal tem ficado parado. Principalmente nessa época de pandemia, o pessoal tem ficado muito quieto né, e não tem feito um contato com seus, uh, com seus clientes e nem com os fornecedores também, porque ah, nós estamos em época de pandemia, está tudo parado, é, Boston tem algumas é, restrições também, Aquela coisa toda aqui no Brasil, nós estamos entrando hoje, tá gente? No, no sistema roxo, né Na, naquela, naquele momento é, que tá, o, Bra é, o Brasil inteiro está... Minas Gerais, desculpe, Minas Gerais, o Brasil todo não, o Brasil todo também, mas hoje entrou em particularmente né, no sistema de que está tudo completamente fechado, só está abrindo aqueles chamados aí essenciais, que tem muitos que não são essenciais e tem outros que a gente acha que deveria funcionar. Sempre vai ter essa discussão aqui em Minas, né? é, essa discussão ainda é grande, mas começa hoje esse fechamento aí. Mas isso não é motivo para nenhuma empresa de Boston ou aqui do Brasil é, parar de fazer contato com seus clientes. Então primeiro, a primeira dica né, do, do vendedor, da empresa vendedora campeã, é aquela empresa que busca oportunidade. Uma outra coisa é a persistência. Então a persistência é fundamental. É importantíssimo que a sua empresa, que o vendedor, seus vendedores, tenham persistência. Então não adianta você fazer uma tentativa aqui, fazer uma tentativa ali e tentar vender, mas sem que você tenha uma confiança de que se você é, insistir, se você é, fizer um trabalho contínuo, não é insistir que eu falo, gente, no sentido de encher o saco do cliente e incomodar o cliente, não. Mas é no sentido de mostrar o máximo possível de benefícios e vantagens da sua empresa, do seu produto, aos seus clientes. Então, se você tem uma empresa grande que é sua cliente, mostre para ela, ela está funcionando. Vá lá, mostre para ela, marque uma reunião. Tudo isso são aspectos fundamentais para que você tenha sucesso como profissional de vendas e, consequentemente, leve a sua empresa a isso. Ah, mas minha empresa é pequena, só tem dois vendedores e eu sou um dos vendedores. Melhor ainda. Então você também vai ter que fazer esse trabalho aí, essa, capacita essa capacitação, essa necessidade que você precisa desenvolver é, cada vez mais para você ser um vendedor de sucesso, um vendedor campeão. Um outro item, não é, pessoal, é a lealdade. Então a gente tem que ter... É, a lealdade com os nossos clientes. Eu tenho percebido que muitos clientes é, têm tem reclamado comigo que as empresas que vendem para eles, né, quando eles precisam da empresa, quando eles precisam de um produto, eles precisam de uma entrega mais rápida, é, a empresa não atende, a empresa não está disponível. Ah, não, já estou ocupado com outros clientes. quer dizer Então não há isso que eu chamo aqui de lealdade. Então vamos trabalhar, primeiro, é, busca de, de oportunidade, persistência e lealdade. Outra coisa que a gente vai ter que trabalhar, chamado risco de, risco de, de oportunidades. O que, que significa? Significa que nós temos que ter uma preocupação muito grande em correr riscos. A gente vai ter que ter essa coragem de de fazer propostas, essa coragem de visitar o cliente quando ele, mesmo não estando, sei lá, tão favorável assim a você, né? Então é importante que haja essa, essa, essa capacidade de vou correr um risco. O não, aquela velha história, o não a gente já tem com antecedência. Então na área de vendas, e eu trabalhei como vendedor há muitos anos e me considero hoje ainda como homem de marketing um vendedor, eu... É, acho que a gente tem que ter a capacidade, né, o poder de energia constante, não devemos em nenhum momento deixar a energia derrubar a gente, a falta de energia derrubar a gente. Então essa, essa persistência, esse risco calculado, a gente tem que ter o tempo inteiro, na vida também, né? Na vida, se, se a gente não tiver uh, na vida um risco calculado, uh, o pai com os filhos... Uh, um profissional com a empresa que ele trabalha, se você quer ser promovido, você tem que arriscar a ir lá no seu gerente, mostrar o seu diretor, mostrar que você sabe, ele vai falar, não, não está na sua hora, tudo bem, mas você vai continuar fazendo esse trabalho a mesma coisa com, com o seu cliente tá? então vamos correr risco vamos fazer uma proposta vamos, fazer, vamos correr o risco de fazer uma proposta indecente né, no bom sentido, hein uma proposta indecente, vamos fazer uma proposta que o seu cliente entenda e que ele fique sensibilizado com ela. Né? Arrisque-se também dentro da sua empresa. Né? Se você for só obedecer cegamente o que falam, coloque seus argumentos, arrisque-se né? a mostrar as suas ideias. Esses são alguns aspectos principais, os primeiros aí que eu quero comentar. Outra questão importante né? é que a gente chama de eficiência. E essa é muito bem percebida pelos seus clientes, porque a eficiência é o quê? É a sua capacidade de cumprir todas as suas promessas. Então, à medida que você cumpre as suas promessas, ou seja, você é um vendedor, a sua empresa é uma empresa vendedora, está vendendo um grande equipamento para uma outra empresa, você promete um preço, certo? Você promete uma qualidade, você promete um, promete um, um prazo de entrega, você promete é, é, uma, manutenção pós, uma, uma, uma, uma manutenção constante, um pós-vendas, e de repente você não cumpre todos esses quesitos prometidos. Então é importante também não prometer aquilo que você não vai conseguir cumprir dentro daquilo que é o seu negócio. Então se você vai vender uma máquina de, de grande porte, ou pequeno porte, depende, né? você vai prometer um conjunto de fatores ao seu cliente, e você vai fazer todo o possível, para... eu vou falar um segredo para vocês, muitas vezes você pode arriscar, como eu falei antes, mas você tem que é, batalhar, você tem que, que pelejar, né? aqui em Minas a gente fala pelejar, né? para que você possa efetivamente cumprir, isso chama-se eficiência. Eficiência é aquilo que aquela missão que você disse que ia cumprir, você cumprir efetivamente. Essa é uma questão determinante hoje, né, no para o profissional de vendas. Seja o profissional de vendas de uma pequena empresa, de uma pequena lojinha de, de, de, de salgados, a sua grande empresa aí, né? E você também como profissional de vendas que está me ouvindo, né? Que está me vendo agora, pensar nisso. Como é que eu posso ser mais eficiente? É você prometer tudo aquilo que você pode cumprir e de preferência fazer algum diferencial. Vamos falar mais nisso daqui a pouco. Outro item importante que eu fiz questão de anotar aqui né, é o comprometimento, que tem muito a ver com essa, com essa coisa aí da eficiência. O que é, que é o comprometimento? O comprometimento é você estar realmente é, em em acerto, em negociação correta com o seu cliente. Você estar comprometido a sempre que ele precisar, pessoal, buscar ali uma solução. Essa é uma questão importante. Então, o comprometimento, nós temos que ter em tudo na vida, com tudo na vida. Nós temos que ter essa capacidade de nos comprometer com a nossa empresa, de comprometer a bater uma meta. Temos que nos comprometermos. Com os nossos clientes, porque tudo que nós vamos prometer para ele, nós vamos cumprir, aquele da eficiência. Então um comprometimento é você estar de mãos dadas com o seu cliente. E toda vez que ele precisar de você, você estar comprometido com ele. O que é estar comprometido? É você se dar, é você se entregar um pouco mais, é você sempre estar atendendo aquelas expectativas que você mesmo criou ou que deixou que o seu cliente criasse. Isso é uma questão determinante, uma questão fundamental. Então, comprometimento. Vamos trabalhar esse comprometimento? E se você é chefe é, gerente do, do, da equipe de vendas, ou se você aí é o proprietário da sua empresa, sente com a sua equipe de vendas e fala, gente, como é que está o seu comprometimento? Como é que está o comprometimento que nós temos com os nossos clientes? Nós temos cumprido esse comprometimento? Essa é uma questão importantíssima. Então, vendas, vendas é comprometimento. Vendas, o vendedor é um cara comprometido com a sua empresa, é um cara comprometido com o seu cliente, com o cliente da empresa. E comprometido com ele mesmo, obviamente, porque ele vai se tornando cada vez um profissional mais, é, mais seguro, um profissional mais feliz com a sua própria atividade. Então, comprometimento é um outro item que eu queria comentar com vocês. Outra, outra coisa importante... É a chamada busca de informações. É fundamental você que é vendedor, você que é gerente, você que é diretor de uma empresa, que você é, tenha informações precisas, o máximo de informação possível para, com a sua empresa. Uma informação sobre, sobre o que, Rogério? Ah, informação sobre, primeiro, quem são os seus clientes e como eles, e como eles estão atuando no mercado. Quem são seus concorrentes e como esses concorrentes é, têm atuado no mercado? Quais são os perigos que eles representam? Quais são é, as fraquezas que ele tem que você pode explorar? É, você vai ter essa buscar informações sobre o que, que está acontecendo em Boston, sobre para onde caminha o consumidor de Boston, quais são os, os, a forma que o pessoal de Boston está agindo? Depois da pandemia, o pessoal de Boston tem mudado a sua forma de comprar? Que tipo de, de expectativa ah, o cidadão de Boston tem, né, espera da empresa? O que, que ele espera? Quais são as buscas desse cliente? E a sua empresa precisa conhecer isso. Você, como profissional de vendas, precisa entender e buscar informações. Aonde buscar informações? Buscar informações na internet buscar informações nas suas conversas, na sala de espera. Eu, como sempre fui vendedor, sempre gostava muito de fazer isso, né? Eu ia na sala de espera, tinha outros vendedores, e ali, vou contar para vocês, mas não podia contar não, tinha outros vendedores de outras empresas, e pô, como é que tá, beleza? Como é que estão as vendas? E me fala um pouquinho aí, as pessoas acabam falando um pouco do mercado. Então essa conversa, de hotel você está no hotel aí esperando é, para dormir vai tomar um vai lanchar ali você vê um concorrente seu ou vê um outra pessoa de outro de outro de outra empresa de outro segmento bate um papo daqui a pouco vou falar sobre isso bate um papo pergunta e aí como é que estão os seus clientes como é que seus clientes estão reagindo e os preços a gente vai buscando informações o profissional de vendas profissional de vendas, ele trabalha 24 horas, ele fica o tempo inteiro ligado naquilo que ele pode buscar de informações. Então, tudo que ele observa em Boston, tudo que ele observa nas conversas nos, nos hotéis dentro e fora de Boston, tudo que ele vê no jornal, na internet, vai buscando e vai formando um conjunto de informações para ele saber o que argumentar com os clientes dele. Então você vai visitar aí um grande comprador, você está muito bem informado, inclusive sobre o comportamento dos seus compradores. Esse é um segredo também importante. Os seus compradores, você conhece eles? Você os conhece? Você sabe que, quem são esses compradores? O que, que eles gostam? Essa é uma questão... Tem uns filmes que eu passava antigamente para minhas equipes de vendas, é, uns filmes da, de, uma, de uma empresa produtora, só de filmes técnicos, e tem lá uma... Um, um, um filme interessante que eu achei sempre bacana agora ele ficou muito antigo não dá para passar mais né espero que que façam novos aí em que você antes de entrar para a sala do comprador da, da que você da, da empresa para qual você vai vender alguma coisa você precisa saber o nome dele a família dele o time que ele torce etc etc cuidado isso não é para você sair chegando lá e entrando na vida íntima da pessoa mas você vai saber um pouco do perfil dele, como é que ele vai te tratar e que tipo de palavra, que tipo de observação você vai fazer dele para que você possa contra-argumentar de maneira que satisfaça aquela pessoa. Eu lembro que nesse um filme desse, eu sempre fazia isso quando era vendedor, é, eu entro na sala, já vou observando a sala como um todo. Ele tem lá um, sei lá. Vamos falar, vamos falar de time, né? Ele tem lá uma, uma, um retrato de um time de futebol. Aí nos Estados Unidos, de beisebol, de boliche, ele tem lá o retrato da família, quer dizer que ele tem lá, é, ele é ligado na família, igual eu sou, igual... Aí você vai falar, e a família, tudo bem? Então quer dizer, isso ajuda a dar uma direcionada. Então as informações, elas vão desse nível tão pequenininho, desse nível de detalhes, até grandes, até grandes informações. Como é que está o segmento naquela indústria que você pode buscar na internet hoje em dia, a gente tem tudo disponível. Você pode buscar é, nos relatórios contábeis daquela empresa. Então vendas hoje, ela é uma atividade de informação, informacional. Então o um profissional de vendas de sucesso, você que é um profissional de vendas de sucesso, sabe disso. E você que está chegando agora para a área de vendas, buscar isso aí, tudo que eu falei até agora, e também, pessoal, a questão de buscar informações. Outro aspecto é o chamado storytelling, que vocês sabem bem o que é. O que, que é o storytelling? É você contar histórias. Pô, mas contar é blá, blá, blá, etc. Não, contar histórias... É você ter argumentos, é você ter é, histórias reais de outras vendas que você fez, é você contar história de experiências positivas que outras empresas tiveram com uh, o seu produto ou com a sua empresa. Então é você ter argumentos, ou mesmo contar situações que você viu e que pode acontecer com o seu cliente e que você está ali para ajudá-lo histórias positivas que você também viu, que você conhece, e que você quer aproveitar, né? que você pode aproveitar nessa discussão com seus clientes na hora das suas vendas. Ah, você trabalha na área de vendas de balcão? A mesma coisa. Né? Mostre para o cliente, oh, esse produto tem sido muito bem aceito Semana passada veio um cliente aqui com um problema E esse produto, eu, eu vendi para ele esse produto E ele adorou o produto e, e me ligou dizendo que estava satisfeito Eu acho que vai resolver para o senhor também, para a senhora também papapá. Então quer dizer, você tem que ter a capacidade de contar as suas experiências Ou experiências que você viu positivas ou negativas Dependendo da sua argumentação com o seu cliente né? coisas positivas e coisas negativas. Por exemplo, isso em que o seu produto, ou seu, o serviço da sua empresa, pode solucionar. Né? Então tem a história de uma empresa, eu vou contar um storytelling, né? vou contar uma história para vocês. Né? Uma empresa que já tinha sido assaltada três vezes, aí em Boston, e punha guarda, e acabava que o guarda dormia, o segurança dormia, aquela coisa toda. E tinha uma empresa de segurança especializada em cães, então o vendedor foi lá, conversou com o comprador, né, com o responsável pela empresa, com o dono, mas a equipe lá de, da direção da empresa, eles estavam desesperados, porque a gente não aguenta mais ser roubado. Ele falou, olha, realmente é, tem isso aí tal, tá. nós temos é, profissionais de segurança para te oferecer, mas nós temos um diferencial. Nós temos, que tem dado certo nas empresas A, B e C, nós temos cães especializados, era uma loja, né, essa empresa era uma loja grande, tipo uma rede de, de, de lojas, uma, uma, uma, tipo, uma loja tipo Walmart, uma, uma rede grande. Então nós temos o seguinte, o que eu posso te oferecer são os melhores é, seguranças e eles vêm acompanhados de cães altamente treinados. Vou te passar um vídeo aqui, aí mostrou um vídeo de dois minutos para a direção da empresa, para a direção da empresa ver a importância dos cães farejadores, que percebem movimentos de madrugada, os, os roubos, os assaltos, sempre eram de madrugada. Então, ah, foi fechado o negócio com, parece que, 12, 13 cães que foram contratados para ficar nos diversos pontos mais vulneráveis da loja. Né? E aí a empresa ficou feliz, e, porque ela, depois de muito tempo que ela estava sendo assaltada por várias vezes, sempre tendo problemas, nunca mais ela teve esse problema porque, quer dizer, ela te, o pessoal até tentou, né? Mas os cães e os seguranças foram eficientes em salvaguardar aquela empresa. Então é isso, você tem que contar essas histórias, contar casos reais, né? não é inventar blá blá blá, como eu disse, mas contar casos que efetivamente possam ah, é, envolver os clientes e fazê-los é, comprar de você. Isso também faz parte do trabalho do profissional de vendas né, Que faz parte do perfil Da capacitação do profissional de vendas Para que ele seja como você é uma, Um vendedor de sucesso Um empresário de sucesso Outro ponto importante né, Definir Isso é fundamental gente Definir metas Um profissional de vendas Ou uma empresa que não tenha Bem definido Claramente definido E digo mais, tá? duramente definido as metas definidas, as metas para o ano de 2021 e 2022, as metas mensais, as metas semanais, as metas diárias mesmo, a empresa não vai chegar a lugar nenhum. Ninguém consegue ter sucesso em vendas e em outras áreas da vida, também na própria vida, sem ter metas. Então, outro dia, um aluno me perguntou, Rogério, mas é, a minha empresa me pressiona demais com as metas, e eu, eu acabo batendo as metas, mas eu sofro muito. Pois é, isso faz parte da profissão. Né? É, aí o cara era diretor de uma empresa, me perguntou também, num, num treinamento aí para as empresas, peraí, nossa, nossa meta aqui é dura, mas tá todo mundo batendo. Eu falei, pois então tá errado. Meta, ela vai ser batida num período e vai ser aumentada no próximo. Por quê? Porque... Porque se você mantiver as mesmas metas para o ano inteiro, o pessoal começa a bater a meta com uma certa facilidade e começa a relaxar. Então o um bom vendedor é aquele que supera a sua própria meta. Primeiro lugar, supera a sua própria meta. Essa é fundamental. A empresa tem que sempre cobrar novas metas. Vocês acham que a Coca-Cola sempre tem as mesmas metas? A Apple para sua equipe de vendas, ah, a meta vai ser essa essa e aquela. Bateu a meta, a direção já reúne o pessoal, já motiva o pessoal, já dá instrumentos para o pessoal e faz um negócio que eu chamo de cobrança efetiva. Todos nós que somos de vendas, temos que andar com o coração batendo a pressão um pouco mais alta do que o normal, o coração, o coração batendo um pouco mais do que o normal porque a gente sempre vai ser pressionado em bater metas. E a minha felicidade e a sua felicidade é de bater metas, é de superar suas próprias metas. A coisa mais gostosa é chegar no dia 31 de cada mês ou 30 de cada mês e falar, bati minha meta, mas amanhã de manhã... Até lembra a música do Roberto Carlos, né? Amanhã de manhã, a meta que eu bati hoje, dia 31, já era. Já fiquei feliz, já ganhei minha comissão, meu prêmio, minha viagem, seja o que for. Mas amanhã, dia 1 eu sou um cara que estou começando toda uma vida nova como profissional de vendas. Aí começa o primeiro dia, a primeira semana de metas, a meta do dia. E cada um de, do, dos vendedores da sua empresa, ou você, pode, não só pode, como deve, criar o seu próprio controle. Oh, minha, minha meta diária vai ser essa, minha meta semanal vai ser essa. Mesmo que a empresa não tenha esse detalhamento, crie o seu detalhamento que você vai ficar muito mais seguro de que você vai conseguir bater as metas, né? de você que você vai inclusive superar essas metas. Essa é uma questão que eu considero fundamental para o sucesso em vendas, para você que é o vendedor que tem sucesso em vendas. Jogue pesado. Te deu a meta, pega essa meta, bate no peito e joga para frente. Porque você tem que ser aquele que supera a expectativa da empresa e supera a sua própria expectativa. É que cai entre nós, né? Da sua família e das suas comissões também, dos seus prêmios, né? O profissional de vendas adora metas. E ele adora superar essas metas. E isso porque Pô, gente, não é nada na vida é à toa, porque ele vai ganhar mais, ele vai ter prêmios e ele vai se sentir mais seguro, até se for o caso, para um dia mudar de empresa e ir para um, uma empresa maior, com maior poder de salário, com novos produtos. A nossa vida é uma constante mudança. Então, a segurança faz parte disso. Outra, outra coisa importante é o chamado planejamento. Então a empresa tem que ter planejamento, planejamento de médio, curto e longo prazo. Então além das metas, eu preciso saber onde eu quero chegar com essas metas. Onde a empresa vai chegar com essas metas. Isso é fundamental. E o profissional de vendas também vai ter esse planejamento. Ó, esse ano eu quero bater meta tantos meses, eu quero bater meta, sei lá, até todos os meses. Eu quero ganhar tantos prêmios. Porque a maioria das empresas né, de B2B, de negócio a negócio, ela, ela bate meta, ela, ela, ela planeja né, é, sabendo que outras empresas grandes, é, como é que elas vão crescer. Aquilo que eu falei da informação, as empresas que vão crescer. Então, para se fazer um planejamento, eu gosto, eu particularmente gosto de reunir equipe de vendas. Primeiro reúna reúno a diretoria. Né, quando eu dou consultoria, eu reúno a diretoria, a gente fecha ali uma, uma média, um planejamento empresarial. Depois a gente chama o pessoal de campo, de vendas, nossos vendedores. Eu, sempre já, eu como era vendedor, já participei muito dessas reuniões, foi aí que eu aprendi. Né? E você pega feedback dos vendedores, que são as pessoas, vocês são as pessoas que mais sabem o que está acontecendo no mercado de Boston. Quem mais sabe? O diretor que não está indo no campo, ou você que é vendedor, que está indo no campo, está sofrendo, está tomando chuva, sol, está pegando seu carro, ficando preso no trânsito, em Boston, etc. Então, eu tenho que ouvir, a direção tem que ouvir a equipe de vendas. Eu sempre dei muito feedback para os meus diretores quando eu era vendedor. Então, eu era vendedor, eu estava no mercado, eu sofria ali um monte de coisa, tinha vitórias, tinha também é, dificuldades, e trazia isso à diretoria. eu acho que vocês estão errando nisso, naquilo. Porque era dada essa oportunidade de falar e acho que você, empresário que está me ouvindo, também deve dar. Olha, o que você acha que não está legal? Ah, não está legal isso, não está legal aquilo, eu preciso de carro, eu preciso de mais recuo. Não interessa. Falar todo mundo pode a empresa vai mostrar é, o que, que ela pode oferecer para a equipe de vendas, o que, que ela não pode. Isso é a questão importante. Então eu sempre procurei dar esse feedback. Depois que eu me tornei consultor, eu comecei a fazer isso. Eu reunia a empresa, fazia o planejamento de, de, de vendas, por um ano, dois anos, três anos, depende da empresa, e não decidia nada mais, só, só, só fazia o, plano, o planejamento final, depois de ouvir cada um dos vendedores. Reunia o pessoal duas, três vezes num hotel, sei lá, cada, né, na própria empresa, se a empresa tiver espaço. E a gente fazia um trabalho, gente, de busca de feedback, de, de retorno, Vendedor 1, o que, que você acha? João, me fala das suas experiências. Eu ia, eu como consultor, ia anotando e gravando também. tá? Aí depois reunia com a diretoria e falava, oh, eu acho que a, a, o pessoal de vendas está com um problema, eles têm razão, vão mudar isso, vão mudar aquilo. Então a empresa começa a ter sucesso. O sucesso nasce de você, que é o homem de campo. né? Que é o homem de campo, que está trazendo resultados para a sua empresa. E esse resultado também é uma, uma competência que só você, profissional de vendas, tem. Outra coisa, e essa vai direto para cada um dos profissionais de vendas, networking, capacidade de relacionamento. Lembra que eu falei lá que eu estava no hotel, é, é, conversando com os outros vendedores, etc? Então, no dia a dia, né, quando a gente caminhava aí pelas ruas, vendendo, e de empresa em empresa, etc., e também já fui gerente de loja de telecomunicações, então a gente faz o quê? Um relacionamento. Manter fortes relacionamentos com todo mundo do seu segmento. Você que é empresário, faça o seguinte, mantenha também relacionamento, inclusive, cuidado, mas inclusive, com seus, ah, com seus concorrentes. Tem até aquela brincadeira, né? aquela Eu acho que é uma piada, não pode ser verdade, que chegou o pessoal da... Vários diretores que estavam num grande evento chegaram lá no, no, no bar do hotel. E um deles falou assim: Vê para mim é, uma brama. Brama é uma cerveja brasileira aqui. Se você não se lembra, né? Tomara que você se lembre. É, Me dá uma brama. Aí tomou. Ah, chegou o outro: Vê uma Antártica para mim. Aí chegou o outro: Vê uma cerveja é, Belo Horizontina para mim. E aí, no, lá no canto, estava o dono da Badweiser. Essa é uma piada que vocês conhecem aí, né? Não um piada não, é né? um case, né? É... Ele chegou, todo mundo olhando o que, que ele ia pedir, ele chegou e pediu um chá. Um chá mate. Falando, que isso, velho. Peraí, aí todo mundo olhou pra ele e falou, peraí, você, que é diretor da Badweiser, tá pedindo um chá? Aí ele responde, bom, se vocês não vão tomar cerveja, eu também não vou tomar. Quer dizer, é uma... ele deu um tapa de luva aí no pessoal. Então, quer dizer... Nós temos que ter, isso é uma brincadeira, na verdade, nós temos que ter o seguinte: a capacidade de relacionamento. Então, eu considero ó, os hotéis, a rua, a sala de espera, uh, os telefonemas. Vou falar daqui a pouquinho sobre a questão do, dos meios uh, uh, digitais que você pode fazer seus relacionamentos. Cada vendedor precisa ter toda a sua estrutura de comunicação digital. E a empresa também precisa provocar isso. Né, precisa incentivar isso, fazer festas aí com a equipe de vendas, chamar algum público pessoas da imprensa. Isso eu acho fundamental. Se bem que mudou muito a imprensa. Hoje, quando a gente fala em imprensa, você lembra do, do repórter, né? Agora aqui eles são agora são o, esses formadores de opinião da internet, né? Então, a empresa tem que estar muito bem relacionada com todos os fazedores de opiniões, né? com todos aqueles que são, é, é, é, que são da, da, do mundo aí digital e que pode, de alguma forma, falar bem da empresa, mesmo que naturalmente, né que você não tenha que pagar. Mas, de repente, você estar bem relacionado, esse relationship né, marketing, é, é isso que acontece. O que é o relationship marketing? É você estar ligado aos diversos públicos que podem é, ajudar a sua empresa é, a imagem podem fortalecer a imagem da sua empresa então essa é uma questão importante então a sua rede de contatos por isso que a gente chama de network network ma, network networking marketing é isso essa capacidade que sua empresa tem que você vendedor tem né profissional de vendas tem de fazer relacionamentos e de repente você recebe um telefonema dizendo assim é, fulano olha eu te indiquei aqui para uma empresa e as indicações são fundamentais. Num programa mais adiante, eu vou falar sobre o processo de indicações é, entre empresas é, que não, não são concorrentes, uma indicando a outra para o grupo de empresas relacionadas a elas. Isso é um, sim, uma estratégia, gente, de marketing, e uma estratégia especificamente de vendas, das mais interessantes, é, que funcionam muito bem. Mas dá trabalho, porque você não faz esse relacionamento, esse networking, Hoje nem amanhã. É um conjunto de relacionamentos, de conversas, de coisas que você é, joga na internet, no, no, no network, no, que você joga no, no, no LinkedIn, que você joga no Instagram. Você tem que ter todo um processo. Eu vou falar disso daqui a pouco. Então não é assim, entre hoje e amanhã eu já fiz um relacionamento. Não, se você hoje não tem um network muito forte, faz o seguinte. É, joga, né? É, é, faz um esforço, começa agora um esforço de colocar aí o seu nome em todas as redes sociais que você puder ter acesso. Essa é uma questão. Uma outra coisa, já falando aqui da décima segunda, se não me engano, é autoconfiança. Se você não tiver autoconfiança, ou seja, confiança em você mesmo, o que seu cliente nunca vai ter. Então você tem que ter, não é você ser um cara metido, um cara cheio de, de, de, de certezas, etc. Mas ter autoconfiança em você, como pessoa. É ter autoconfiança é, no seu produto. É você ter autoconfiança na sua empresa. É você ter, ter autoconfiança naquilo que você vai falar, nos seus argumentos. É você argumentar com, é, sabendo, né, tendo certeza que aquilo que você está falando... É o que você efetivamente acredita. Você já pegaram vendedores que falam assim, ah, esse produto aí é bom. Aí você fala, mas ele tem alguma coisa legal mesmo, ele é bom mesmo? Ah, isso aí eu não posso falar, isso aí eu não sei. Ou então aquele vendedor que pessoalmente ele tem dificuldade de relacionamento. É muito comum isso, né? Não, é, não no sistema B2B, mas normalmente o vendedor que lida direto com o público... Você tem vendedores que, se o cliente aumenta a voz, ele já se perde. Se o cliente é, mostra é, desinteresse, ele já fica fraco ali, sem saber o que fazer. Tem vendedores que são é, mal, mal preparados, vocês sabem disso, né? que, alterem a primeira dificuldade, já desistem, já desistem do cliente, não tem aquela persistência, e muito dessa não persistência é exatamente essa falta de confiança. Quando você chega perto do seu, do seu cliente com autoconfiança, olha, nós vamos resolver o seu problema, estamos aqui na sua empresa, viemos te visitar, é, para poder te mostrar o nosso produto, e eu tenho certeza que esse produto vai fazer o melhor para você, a sua empresa, e pode contar conosco, pode contar comigo como profissional de vendas aqui, eu vou estar aqui o tempo inteiro do seu lado, você vai mostrar confiança. E essa confiança, ela pode ser cada vez mais fortalecida. Ah, mas eu não me sinto autoconfiante, etc. Dá para fazer, tem livros, tem filmes, tem vídeos, tem pessoas que podem ajudar você a ter, a melhorar, a ter essa autoconfiança. A autoconfiança é fundamental para um pai, é fundamental para uma mãe, é fundamental é, para qualquer pessoa, né, para você em qualquer situação, para um time de futebol, para um jogador de futebol. Imagina um goleiro de, do, de, do, do, do Flamengo ou do Galo né, é, é, sem autoconfiança. A bola vem e ele não sabe se pega, se não pega. É mais ou menos nessa, nessa comparação. Né? Eu não posso ter um médico que vai me operar em, é, sem confiança. Ah, vamos ver. Será que eu, eu opero e pergunto para o outro? Será que a gente opera ou não? O que, que a gente usa para operar? E tal. Então, opa, peraí, peraí, por favor. Eu não quero operar hoje, não. A mesma coisa, o cliente nosso. O meu cliente, se ele perceber que eu sou um cara... Que não tenho confian autoconfiança, confiança em mim mesmo, confiança na minha, nos meus argumentos, confiança nos meus produtos, confiança na minha empresa, confiança na, na, na, no pós-vendas da minha empresa, ele vai falar: não, deixa eu pensar melhor. É o famoso pensar melhor, vocês já viram isso? Muitas vezes, né? A gente já, quantas vezes eu já ouvi? Vou pensar melhor. Aí vale a insistência. O que, que leva o senhor a não tomar a sua decisão aqui, agora? Ah, é porque o preço, ó, o preço eu posso te dá um desconto. Aí dependendo da, da, de cada empresa. Não, mas tudo bem, mas além do preço, eu quero ver com a minha esposa. Onde sua esposa está? Ela pode... Quer, quer ligar para ela? Ligo. Resultado, a gente aumenta. Pro, isso é experiência pessoal. A gente muda profundamente, a, ajuda o cliente a mudar a decisão. Como? Com autoconfiança. Pode levar que o senhor vai ficar feliz com esse produto, com esse celular, com essa carne, com esse salão, com esse corte de cabelo, com esse óculos... Com qualquer coisa, com a nossa máquina de agrícola. Imagina se você vai comprar uma máquina agrícola de 500, 200, mil dólares, e o cara que está te vendendo não sabe exatamente se você pergunta uma coisa, ele não sabe, se você pergunta outra coisa, ele também não sabe, ele fica ali. É o seguinte, deixa eu pensar melhor, deixa eu conversar com a diretoria, não é assim que acontece? Deixa eu começar com a diretoria depois a gente vê o que faz e tal. Aí acabou, aí você já entra um, um concorrente, etc. Então a autoconfiança, ela te ajuda a vender mais, ela te ajuda a ter mais sucesso em vendas. Então a tudo que eu já falei, e mais autoconfiança vai fazer o cliente estar muito mais aberto a comprar de você. Seja um trator agrícola, seja uma nave espacial para ir para Marte, seja um picolé que você esteja vendendo. Tudo é autoconfiança. Até o cara que vende aquele salgadinho na rua, ou, ou, ou, ainda não tem isso, mas uh, que vende ali um, um salgadinho ali no cantinho da, da, da lanchonete, ele pode te passar em segurança. Fala, isso aqui é novo. Fala, isso aí é de hoje de manhã. Quer dizer, então, a, a falta de segurança, fala, esse é o melhor produto que nós temos, é um produto novo, etc. Então, tudo, você tem que criar circunstâncias para fortalecer a sua autossegurança. E... Por fim, aprender com os erros. Nós somos seres humanos. Nós estamos buscando acertar na vida e nós também cometemos erros. E esses erros, e a vida inteira minha como, é, como vendedor, né, e como gerente de vendas depois, a vida inteira, e agora como consultor, a gente erra. Há uma probabilidade de errar. Você tem que se perdoar mais. Mas... Você não pode continuar errando, e nem errar, continuar errando a mesma coisa. Você não pode persistir no mesmo erro. Se eu errei na argumentação, se eu errei na hora de fazer uma proposta, se eu errei na hora do relacionamento com a diretoria de minha própria empresa, tudo isso eu tenho que, puxa, errei, o que eu posso fazer para consertar esse erro? O que a gente pode ver? Então a vida inteira, eu... olha, posso confessar para vocês, tá? A vida inteira eu como vendedor cometi muitos erros nossa se eu tivesse errado menos mas isso faz parte agora eu acertei muito também e corrigi muitos erros eu tenho certeza que você que está me vendo e me ouvindo também já cometeu e vai cometer muitos erros mas vai cometer muito mais acertos vai ter muito mais acertos do que erros e isso é uma questão fundamental nós aprendemos com erro todo profissional de vendas precisa aprender com os erros corrigir esses erros e, e ter um, um peso, imagina aí metade e metade, erros e acertos, coloca numa balança, os seus acertos vão acabar sendo é, mais pesados, mais importantes do que os seus erros. Os erros, de uma certa forma, é, uma, é, é um jeito que nós temos de aprendermos e de sermos mais cada vez mais aperfeiçoados, mais perfeitos como profissionais. Você que é dono da empresa, a mesma coisa, você já tomou decisões erradas? Várias decisões erradas, assim como eu já tomei. Não é? Mas a gente vai aprendendo. O que não podemos é cometer o mesmo erro várias vezes. Né? Ou duas vezes. O ideal é você cometer uma vez e falar, opa, dancei nessa, errei aqui, vou melhorar. Vou, nesse erro eu não cometo mais. Esse argumento eu não uso mais. Esse tipo de proposta eu não faço mais. Só para pegar casos reais, para vocês verem. Tá? Outra coisa... É a gente, então, esse conjunto de, de fatores é que levam a, as, as empresas a terem profissionais do mais alto nível. E eu tenho uma paixão por uma equipe de venda que seja integrada, preparada, motivada e que conheçam esses passos aqui. Ah, Rogério, mas esses passos aqui todos eu não consigo. Não, não tem problema. Se você tiver um, dois, três desses, dessas coisas positivas aqui, você vai aos poucos se desenvolvendo. Ah, mas eu já tenho 60 anos, como eu. Eu não, não vou, vai, vai sim, você tem. Vai melhorar, a cada dia você tem novas possibilidades de melhorar. E você pode criar é, novas possibilidades, né, novas coisas positivas para você. Uma outra coisa que eu quero comentar com vocês, ainda temos um tempo legal, é sobre negociação, que é uma espécie de continuidade do que eu estou falando aqui. Negociação. O que, que é, gente, essa coisa da negociação? a importância de nós conhecermos algumas técnicas de negociação, da gente saber negociar. Negociar não necessariamente é para vender. Negociar, você pode desenvolver vários processos, você pode negociar com o seu cliente, pode negociar com seu fornecedor, negociar com a sua equipe de vendas, negociar com várias pessoas. Então a negociação é um outro tema que eu quero abordar aqui, junto com vocês que estão nos assisti assistindo, ou nos ouvindo? Primeira coisa, eu vou falar de seis pontos aqui que é, funda, são fundamentais para a gente falar assim, poxa, eu sou um bom negociador ou estou né, caminhando para ser um bom negociador. Primeira coisa, quem inicia a negociação? O que vocês acham, gente? Quem que inicia a negociação? Né? Então, quem inicia a negociação... Deve ser sempre você, você o, o, o ideal para você ter maior força é você procurar a outra parte para criar o processo de negociação, que você já vai preparado para essa negociação. E nunca, né, ou pelo menos poucas vezes, essa pessoa vai te pegar distraído para é, conversar com você e negociar. Então você vai estar pego ali, você pode ser pego ali, distraído, sem as informações necessárias para fazer a negociação. Então procura, vamos procurar sempre é, fazer é, esse processo de início do processo de negociação. Outro ponto, negociar sempre por escrito. Ah, quando a gente fala por escrito, agora a gente está dizendo o seguinte, registre, não é por escrito no papel, mais que nem usa isso mais, mas registre. Não faça nada que seja só efetivamente de boca a boca, bigode, fio do bigode, etc. Isso não existe mais em Boston e nem aqui em Belo Horizonte. Né? Você tem é, que sempre registrar tudo aquilo, nós temos hoje diversas formas de registro, registrar tudo aquilo que nós estamos combinando ou que nós negociamos. Essa é uma questão importante. Outro ponto é, que é importante, manter-se frio na negociação. Vocês já ficaram nervosos numa, numa negociação? Vocês já perderam a paciência na negociação? Eu, há muito tempo atrás, principalmente, normalmente o pessoal mais jovem tem isso, e mesmo o pessoal que não tem aquela segurança que eu citei aqui do vendedor, né, você é, fica nervoso, esquenta a cabeça, etc. Vamos nos manter, é, manter frios. Uma negociação você tem que estar preparado para receber todo tipo de resposta todo tipo de proposta indecente, proposta indecente, então você não pode que, você está dizendo isso que absurdo, não quero conversar, mas não, perfeitamente, você está dizendo você acha isso? Bom, então é o seguinte, a, a, a minha proposição não é essa, o que eu acho que tem que acontecer não é isso que você está propondo, eu quero fazer uma outra proposta, eu quero te fazer uma contraproposta, friamente tranquilamente E isso o marketing nos ensina também né? A negociação é uma função importante na nossa vida. então essa capacidade de estar frio de olhar nos olhos e falar isso serve para todos os vendedores e para todos os empresários tá olhar nos olhos e falar essa sua proposta não me atende em nenhum aspecto mas eu tenho aqui uma conta proposta que eu acho que você vai gostar que você então você mostra aquela segurança que a gente tem falado aqui no nosso programa hoje que a gente acabou de falar. Gente, outro ponto importante é estar no seu terreno. Também é importante isso. Você ir negociar num terreno que você se sente enfraquecido não é legal. Então, quando você vai marcar uma reunião, quando você vai marcar uma, um bate-papo, uma negociação, procure marcar num lugar que seja favorável a você. É difícil que você... É igual uma guerra, né? Você, quando você vai... É, é fazer um, um, um ataque que você está no terreno do inimigo, o inimigo conhece profundamente o seu terreno e você não conhece o terreno dele. A guerra do Vietnã foi assim, foi um problema de desconhecer o terreno do inimigo. Então a gente tem que é, tomar cuidado, quando fazer uma, se for fazer uma negociação, é, definir se o terreno é um terreno favorável para que você faça a sua negociação. Perceberam que isso tem a ver com vendas? Perceberam que isso tem a ver com o resultado da sua empresa? Que isso tem a ver com a negociação com seus fornecedores? Com as empresas que são suas... com, com seu sócio? Com as empresas que são suas associadas? E aí vai. Outro ponto, gente, é que a negociação não é uma guerra. O que, que, que eu quero dizer com isso? A negociação não é assim, eu vou arrebentar com aquela outra parte e vou... É, vencer essa guerra, então, negociação não, negociação de preferência, os dois lados têm que sair felizes, os dois lados têm que sair ganhando, então vamos fazer aqui uma negociação de forma que eu vou ceder alguma coisa, desde que você ceda também alguma coisa, nós dois, as duas partes, vamos, nós vamos sair dessa negociação com vitoriosos, e isso é possível, desde que cada um ceda um pouco, o que não pode é você falar assim, não, eu quero arrebentar esse cara, aí já não é negociação, aí já é guerra mesmo. Então a negociação é fundamental. Imaginem a, a, uma guerra entre grandes empresas como Samsung e Apple, né? não, muitas vezes, por mais que a gente desconfie disso, eles se reúnem eles discutem as questões de mercado eles discutem essa disputa que eles têm tão violenta né no mercado que chega pra gente mas há negociações sim né Eu tava vendo essa semana é, segunda-feira o diretor presidente da, do Facebook falando da, da, da, da Apple uma coisa assim, uma empresa uma empresa um, um CEO de uma empresa falando do, do outro. E o outro respondeu calmamente, calma, no mesmo documento lá e tal, na mesma conversa. E o outro responde calmamente, tirando completamente a, a violência de um lado para o outro. Então, nós temos que ser aquele lado apaziguador e que leva as duas partes a terem o seu sucesso. Ok? É, outra questão, é, é, falando ainda de negociação, é a negociação é, e buscar a questão do relacionamento. Então o relacionamento é fundamental, nós temos que ter para negociar um, um grau de, nego, de relacionamento muito grande, nós já falamos sobre isso, né? um relacionamento com diversos públicos, para que você entenda o que é que você efetivamente pode negociar, porque você está bem informado, porque você está bem relacionado no mercado e tem as melhores informações de mercado. Essa é uma questão importante. Nós temos ainda um tempinho, eu vou falar sobre marketing pessoal, vou dar uma entroita aqui, gente, sobre marketing pessoal, mas, é... no próximo, num próximo programa, eu vou falar uma, mais, de maneira mais completa sobre isso, beleza? Então a gente vai ter um trabalho mais completo. Mas aqui agora eu queria aproveitar esse tempinho aqui, resta do nosso programa, para falar sobre marketing pessoal. Como é que tá? Pergunta vocês aí. Como é que tá o marketing pessoal de vocês? Dê uma pensada. Um... Dois, três, quatro, cinco. Como é que tá o marketing pessoal? Tá legal? Tá mais para positivo ou mais para neutro ou negativo? O que é esse marketing pessoal? É como que você é visto pelo, pelo público que está em sua volta. É como você é visto pela, pelos colegas da sua empresa, pela direção da sua empresa, ou se você é diretor, pelas empresas que lidam com você, pelos seus fornecedores. Né? Como é que você é visto é, com seus clientes, pelos seus clientes? Qual que é a sua imagem? A sua imagem é positiva ou a sua imagem é negativa? Outro dia no programa do Freelay, eu falei sobre essa questão, né? Essa questão aí da, da marca. Aí eu poderia até mudar a pergunta, gente, como é que está a sua marca? A sua marca hoje é uma marca forte, é uma marca média ou é uma marca fraca? Então a gente pode trabalhar isso no, no marketing pessoal. Quais ações? Primeiro, criar uma percepção positiva para você. Então, o que a gente tem que fazer todos os dias? Criar, fazer coisas que criem uma percepção positiva. Pô, aquele cara é legal, aquele cara é interessante, aquele cara eu posso confiar. Então, quer dizer, não tem assim, é, a lista é muito grande de coisas que vocês podem fazer, que eu posso fazer, que eu sempre procurei fazer, para que a gente é, seja bem visto pelo público, principalmente, né? pelo público que te interessa. E outra coisa, nós temos agora uma arma muito legal, gente, para fortalecer o marketing pessoal, que são os meios digitais, o Facebook, o Instagram, né, o Twitter, uh, e, outras, e outras, uh, outros formatos aí, que você pode colocar ali as suas ideias. Aí já é um outro assunto também, mas é importante que a gente procure fortalecer né a percepção que as pessoas têm da gente outro ponto falando aí de marketing pessoal é como é que você pode qualificar a sua imagem a sua imagem profissional quem é você profissionalmente então quando eu falo assim é, aquele fulano de tal ali aquela pessoa é um grande vendedor é um grande profissional de vendas aquele cara é um grande gerente aquele cara ali é um grande conhecedor do segmento de tratores é, de tratores na área agrícola. Então você também pode, não só pode, mas é fundamental a gente fortalecer a nossa marca como consultor, como vendedor, como, é, como gerente, como okay? como profissional das diversas áreas. Quem é você profissionalmente? Então se você não tem, é, ou eu não tenho, essa, essa imagem bem, bem definida, a gente passa a ser mais um na multidão. Então é fundamental que você decida, você que está nos vendo, que está nos assistindo, quem é você? Você é uma pessoa, do ponto de vista profissional, forte em quê? Você é reconhecido por ser um grande gerente? Você é reconhecido por ser um ótimo vendedor? Você é reconhecido por ser uma ótima atendente de telefone, uma ótima atendente de balcão do hotel, por ser um ótimo segurança? O que é forte em você? Que marca que você tem que faz com que a sua... É, o seu marketing pessoal seja positivo. Então essa é uma questão super bacana de pensar. Outra coisa que, que eu selecionei aqui para falar com vocês é que você deve fortalecer a forma com que você atua. Né? Então se você tem já uma marca forte em algum segmento, vamos trabalhar né, para que a gente é, seja mais fortemente reconhecido então, quer dizer, desenvolver serviços, fazer trabalhos é, que sejam efetivamente reconhecidos, a gente tomar cuidado para não ficar assim procurando ser reconhecido o tempo inteiro. Mas fazer, desenvolver um trabalho que efetivamente a, a, o, as pessoas ao seu redor, as pessoas, né, todo mundo, seu público, -alvo, vamos dizer assim, né, cada, você como marketing pessoal, você como... Que, que, o Há ah, uma coisa que o pessoal me pergunta, Rogério, por que marketing pessoal? Eu sou um produto? É... Você que está me vendo, você que está é, assistindo, todos nós somos um produto. Falando profissionalmente, todos nós somos um produto. E esse produto é, que nós somos tem que estar fortalecido constantemente. Então a gente é um produto, você é uma marca, o João é uma marca, a Maria é uma marca, o Rogério é uma marca, você que está nos vendo agora é uma marca, é um produto. Então você pode fortalecer esse produto. É mais fácil você entender o marketing pessoal quando você se coloca como um produto. Como é que é o meu público-alvo, o público que me interessa? Seja na família, seja no mercado de trabalho, seja no mercado lá da, dos seus esportes que você pratica. Quem é você? Né? Que produto que você é? Qual a força da sua marca? A marca do seu nome aí que a gente está dizendo. A marca do seu nome é fortalecida pelo serviço que você presta, por aquilo que você é reconhecido como sendo fera. Então eu não posso ser fera em tudo, mas pelo menos em uma coisa você tem que ser fera. E eu também. Essa é a nossa grande busca. Né? É... Então o que nós devemos fazer? Nós devemos procurar sempre trabalhar, buscar, desenvolver o nosso marketing pessoal. Pessoal, o que nós falamos hoje? Né? Nós falamos hoje sobre marketing pessoal, nós falamos hoje sobre, sobre o processo de relacionamento, nós falamos hoje aí sobre a questão da negociação e falamos né, sobre quais são as qualidades de um vendedor campeão. Isso tudo a gente precisa trazer, que a gente fale mais, conversar comigo. Dá uma, uma, um check no 5531. 984 ou Então me escreve no rogério gmail.com e também você pode conhecer mais coisas lá no meu é, Instagram que é da RT arroba, RT consultoria e também rogério tobias. Então você tem aí, você pode entrar você digitando Rogério tobias. Você vai ter aí artigos, né? Pode procurar estado de Minas e artigos do, do, do Rogério Tobias, você vai ter lá provavelmente uns 400 artigos, todos eles ligados a marketing e dentro deles muitos ligados a vendas, né, ligados também a planejamento estratégico. Então você que é empresário, você que é um homem de vendas, uma mulher de vendas, um profissional que lida direto ou até mesmo indireto com o público, se você é, entrar aí nesses meios que eu passei para vocês, né, você vai, vai ter aí um material imenso sobre marketing. E se quiser, bate um papo direto comigo, eu estou à disposição de vocês. Como eu sempre falo, 24 horas de marketing é pouco. Tá bom, pessoal? Eu quero agradecer aí a audiência de vocês, vocês que estiveram com a gente aí, você que está vendo agora esse programa através da gravação, estamos juntos, né? Na quarta-feira que vem estaremos juntos novamente com o programa Falando de Marketing. Um abraço a você, toda Boston, um abraço aí a toda Massachusetts, tudo de bom, hasta la vista, hasta pronto. Até lá, até o próximo programa. Muito obrigado, tchau, tchau.